Bom, pessoal, na última aula nós vimos a parte de vetores e agora a gente entra nas leis de Newton, primeira e segunda. Okay? O Taylor, ele, ele define a primeira lei de Newton de uma maneira que eu acho muito imprecisa. Tá? Eu acho até ruim a definição dele. Ele fala, na ausência de forças, uma partícula se move com velocidade constante V. Na verdade, uma definição muito mais precisa da primeira lei de Newton seria essa que eu escrevi aqui. Um corpo sujeito a uma força resultante nula tem velocidade V constante. Por que, que eu falo isso? Né? Porque o importante aqui é a força resultante e não a ausência de força. Lembra que... Vamos lembrar primeiro né, uma coisa, o, que, que, é, o que, que é a força resultante? A força resultante, se eu tenho uma partícula aqui, eu tenho várias forças agindo sobre ela, F1, F2, F3, F4 e por aí vai, okay? até, a, força, até a, a, a enésima força agindo sobre a partícula, qual que é a força resultante? É a soma vetorial dessas forças, que a gente vai escrever como força resultante igual à somatória de indo de 1 até N de FI. E lembra, aqui é somatória vetorial. Né? A gente pode ter um sistema de coordenadas aqui sobre a partícula. A gente decompõe cada uma dessas forças nas componentes X e y da força e soma ao longo de cada eixo. Por que eu também falo que a velocidade v é constante? Porque ela pode ser uh, ela pode ser nula ou não nula, ok? Imagina que eu tenho aqui uma mesa, então tem aqui uma mesa sobre o chão, chão que eu vou considerar como sem atrito. Já já vocês vão ver por que eu tenho uma caixa aqui, sobre essa mesa. Então, sobre essa caixa, quais são as forças que estão agindo? Bom, está agindo a força gravitacional sobre ela, e está agindo uma força que a mesa está exercendo sobre, sobre a caixa, que é a normal N. ok? A soma dessas duas forças aqui é zero, porque o corpo está em equilíbrio, ela, ele está tá com velocidade constante igual a zero. Por outro lado, eu posso ter uma caixa sobre esse chão sem atrito, se movendo para cá com uma velocidade V. Isso quer dizer que, tem, que, que o corpo tá, não, é, não tem nenhuma força agindo sobre ele, ou seja, né, há ausência de força sobre esse corpo? Claro que não. Sobre esse corpo agem exatamente as mesmas forças que agem sobre, age sobre o corpo em cima da mesa. Força gravitacional puxando esse cara para baixo, e uma força normal que o chão exerce sobre esse cara. Mas, mas a resultante dessas, dessas duas forças aqui é zero. ok Porque o corpo não está se movendo nem para cima nem para baixo. Ele está com velocidade na vertical nula. E, portanto, a velocidade dele aqui na horizontal vai ser constante. O que, que é uma velocidade, uma velocidade constante? Lembra que o vetor V é justamente isso. Um vetor. <coughs> ok? É um vetor. Então, velocidade constante quer dizer que o vetor tem módulo, direção e sentido constantes. Sempre o mesmo. A, a consequência óbvia da primeira lei de Newton é que ele, o corpo, um, um corpo, é, na ausência de forças, ou vai estar parado ou vai estar se movendo em linha reta. Porque o vetor velocidade é sempre tangencial à trajetória do corpo. OK? A segunda a segunda lei de Newton, por sua vez, segunda lei de Newton. A segunda lei, a segunda lei de Newton, por sua vez, me diz que uma partícula ou um corpo de massa de massa m sujeita a uma força resultante uma força resultante F resultante tem aceleração dada por Opa, aqui não é F que é a aceleração do meu corpo, dada por A igual à força resultante, a força resultante dividida pela massa do meu corpo. Okay? Então, essa, é segunda, essa daqui é a segunda lei de Newton. Okay? Ela relaciona força resultante com aceleração. E a aceleração, a gente lembra que é derivada da velocidade em relação ao tempo. OK? Derivada da velocidade com relação ao tempo. E isso daqui eu vou escrever para simplificar um pouco essa notação. Eu vou escrever como v ponto. Ou seja, o ponto é a derivada. Tem um ponto derivada primeira, tem dois pontos derivada segunda, tem três pontos derivada terceira, quarta, derivada quarta e por aí vai. Obviamente que depois do, do segundo ou, do, ou até do terceiro ponto, né, já no terceiro ponto começa a ficar um pouco impraticável. Mais uma vez que a gente em mecânica, se é que chega a terceira derivada, né, a gente, não sei se a gente tem uma uma definição para a terceira derivada de da, da posição em relação ao tempo, né, mas enfim. A gente só usa na prática até a derivada segunda, então basta a gente usar a notação de ponto para simplificar um pouco. Okay? E vamos lembrar também que velocidade é dr dt, né? que é r ponto. Ora, a aceleração, portanto, ela é derivada em relação ao tempo... Da, velocidade, da, da derivada em relação ao tempo da posição, e isso daqui me dá a derivada segunda da posição em relação ao tempo, que é R dois pontos, ok? Então, para simplificar isso daqui, se a gente pegar agora né, e a gente escrever força resultante. Então, dessa, dessa, equação, dessa equação aqui, eu posso escrever que força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração dele, ou seja, isso daqui é m vezes v ponto. Se a massa do corpo for constante, então, isso aqui vai ser mv, tudo ponto, e essa... Grandeza aqui, a gente lembra o que ela é. Ela é o momento linear da minha partícula, ok? Então, P igual a MV é o momentum linear da partícula, partícula. E aqui eu estou falando de partícula, mas eu comecei a falar de corpo, né? corpo extenso. E por que eu posso falar, no caso aqui, de corpo extenso como se fosse partícula? Por uma razão muito simples. Né? Primeiro, estou tratando, por enquanto, só de movimento translacional. Okay? E a gente lembra lá da física 1 que eu posso tratar esse corpo como uma partícula devido ao conceito de centro de massa. Okay? Então, eu posso usar o conceito de centro de massa. E o conceito de centro de massa, só para relembrar, a gente vai olhar isso daqui com mais detalhe mais para frente no curso, mas o centro de massa é um ponto do corpo extenso onde considera-se que toda a massa do corpo está concentrada. Agora é importante a gente ter isso em mente, tá? Se a gente vai usar o a questão de, do a, o conceito de centro de massa isso implica que a gente só vai, uh, gente só vai tratar para um corpo extenso do movimento de translação dele e não de rotação dele em torno de algum eixo que passe por dentro dele. Okay? Mais para frente no curso a gente vai ver isso com um pouco mais de atenção. Então na próxima aula a gente vai ver, a gente vai discutir um pouquinho de referenciais inerciais e a segunda lei de Newton.